Com vocês! hoje eu já estou aqui no God Simulador E hoje eu já estou aqui com meu irmão Fala Galarinho E hoje galera vamos cumprir as missões da cabra maluca A primeira missão é do castelo Olha só, a gente sobe aqui Vamos subindo, bem devagar né Senão a gente cai Oi senhora princesa, tudo bem? É bela vista né? Então vamos ir subindo Subindo, subindo e subindo Aê Agora todas as, todas as cabras Vão se curvar Opa, caí Vão se curvar Aê é Olha só, gente, que legal Agora Vamos virar a cabra rainha Pronto, gente. Olha lá, gente. atenção. E agora a gente pode fazer chover cabra. não só, quantas cabras. Ah, vamos lá naquela casa pegar dinheiro pra gente comprar um robô. Vamos lá. Correndo, correndo, correndo, correndo, correndo, correndo. correndo, correndo. correndo, correndo. Aê. Então, vamos ter um vez Aí Ah é, mas a ver se ele não vai conseguir Entrar dentro da casa Então vamos ser apenas um ovinho. ovinho Nossa, que ovinho grande, gente Comprimos meus... Eu acho que isso foi melhor, Uma missão E agora vamos pegar Ah, oh, ele está olhando pra mim, gente <risos> Aqui. Desculpa, mas eu vou precisar quebrar esse daqui e isso daqui também. Queres só pegar? Não, eu não quero nada. Eu quero dinheiro. Não é muito Cê... riqueza. Eu vou ser uma cabra, é, quer dizer, eu vou ser um, um ovo pela primeira vez a carregar dinheiro. você é o primeiro ovo a ter dinheiro, gente. Nossa! O primeiro ovo vai espatifar no chão e não rachar. E, e aí, agora... Já vai aparecer um pitinho. Agora, vamos lá comprar o robô. Sai da minha frente. <risos> tá passando. E vamos comprar... Uou! Nossa, tadinha. Ficou bugada. Deixa eu pegar. Vem cá. Nossa, gente! Comprei mais uma missão de... De explodir isso daqui Nossa, ela tá pegando fogo, tadinha Tem Passou, passou Agora eu vou voltar a ser uma moça dessa cabra Tá Pessoal, tem novas cabras, olha só que legal Tem essa cabra Que eu acho que ela é colorida Tem essa, essa Essa E esse daqui, e esse daqui, gente e essa galera é do McDonald's É, do McDonald's Vamos continuar com Nossa gente, fui atrapalhar pela... Pegar O nosso robô Pega O robô Pega, acho que tem que ficar mais perto Mais longe E gente, não sei que pegar Vamos voltar a ser uma cabra É, entra Agora vamos sair correndo Lá pra catapulta, gente Vamos lá pra catapulta Tuditat, Sai é da minha frente, tá passando Não é aqui Que é catapulta, ali, ali, ali, ali. a Catapulta Uhul Tadinho, gente yeah. Nossa É, tata Ah, não foi, gente. Vai de novo. Olha, não tá indo. Espera. Deixa eu. Uhum. Nossa! O que aconteceu? Vai. Agora vai. Uou, oh, oh, oh. olha, gente. Nossa, gente. Boa, e capinha. Boa! Gente solta Uou. ela, solta ela Solta ela, gente Não posso soltar ela, não, gente Da moça. Uau, Fica aí, moço! Vou comer cagumelo Um. Dois. Olha, meus pés já estão tá ficando grandes! Três. Quatro. Cinco. Seis. Pronto, vambora! Tum tita, tum tita, Agora que eu sou uma cabra cabulosa, vamos lá lá no ringue enfrentar a dona cabriuda. Vem. Vem, vem, vem ver minha luta. Okay. Tum tum tita, tum tum. Huu, hangida. Yeah! Um, dois, três, galera. Round, três. seis, galera. Batatinha frita. Um, dois, três. Vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. vai, vai, vai. Não! Não! É, vai ver. ai, ai! Espera.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 Que ele me currou. Que ele Bugou? que é que ela tá? Ah, é, ela tá bugada mesmo, gente. Vamos. Vai diminuir então. tum tum-tat, tum-tat, Então, gente, vamos nos diminuir aqui. Ei, fica uma pequenininha, vai, vai, vai. É, mas a coroa não quer aparecer de todo jeito, galera. Olha lá, ela tá aqui dentro, ó. Tá vendo? É a coroa. Então. Quem tá jogou meu bichinho no chão, gente? Não fui eu. Então, é. bora lá, pessoal. Olha, Dani, o Já tá me crescendo. E todo mundo vai virar zambi. Tante, tante. Ai, meu pé, sim. Ai, meu pé, sim. Ai, meu pé, sim. Ah, Dani, tinha que ser menor. Moço, des cabeção. Que cabeção. Nossa, eu tô mais que gigante. Eu tô mega gigante, gente. Mega. Boa. Boa. Agora eu fiquei pequenininha. As pessoas irão virar zumbi quando amanhecer. Vamos lá! Tunt, tunt, tunt, tunt, tunt, Eita, eita. Nossa. Vamos <risos> lá. O que a vai ficar bem não? No! Nossa gente. Tá. A casa da internet daquele negócio é muito forte. Tum tum tum tum tum Sai não Vamos lá pra algum lugar Já Vamos, vai, Pula pula Vai Tô Olha lá Olha lá Dani Não que eu fiz Tô in Toim! Toim! Toim! Toim! Olha, dá pra ver tudo de lá! Toim! Porque Jesus vão dentro dela, pra dentro dela! Toim! Uou! caiu no chão gente nossa Vambora! embora vem para esse lugar opa tentando pular aqui pula ei Tem esse caminhão Nossa, explodiu o caminhão ah, Jesus Explodiu até o outro Olha só o que aconteceu Cadê o robô, gente? Essa de é... Nossa, ficou super errado Tá ah. carregando o caminhão Eu não sabia que era tão forte, gente Carregou até o caminhão Vem, minha filha. Aê! Oi, tudo bem? Oh, Nossa, meu Deus. Fica aí. Ela estava robô... com medo de você bater a cabeça na parede. Ela pegou um manjo de verdade. O ah. que você tá fazendo aí? Ah. Tudo bem. Ela fugiu não. E Vem, minha filha. Obrigada. Tá Ei que isso, gente louca, vida louca lá com a vida, gente. Não, bate aqui! Bate aqui! Vou Eu acabei com a minha parede de novo! Tente, tente, Quebrou os no nossos dela! Vamos lá, subindo, subindo, subindo, subindo, subindo, subindo A minha filha. Né? Lado do outro mundo? <risos> vem, vem, vem, vem. Uh. No seu cabeção, gente. É, nem, né, gente. Cabeção aqui que eu tenho. que é difícil subir. acredito, não fazer. Aí, pronto. Agora subiu. Olha o troféu. Tem tenho 12 mãos. troféu. Gente. Precisa de 20 O daquela é outra mulher É da minha fia. Nossa, caiu lá embaixo Morreu e caiu pelo menos, ela, pelo menos ela caiu no colchão né? E saiu correndo Então pessoal, esse, esse foi é o vídeo de... Espero que vocês tenham gostado